né? Se, eu tô curtindo Se de eu, tô, eu tô curtindo fazer 10K e tá tranquilo né Sim. eu posso pensar em 21 agora a é satisfação ponto. que você tem o negócio você não tem que pensar que é algo masoquista a corrida uhum. você não tem que ficar apanhando apanhando para ah, acabou agora que ficou bom a corrida não pode ser boa assim que acaba tem uhum. algum problema isso aconteceu alguma coisa no bom, seu né? treinamento que que não tava legal então tentar melhorar isso e e no só segundo momento você começa a pensar em tempos, né? Talvez. É, mesma coisa. Chegou em 21 km inteiro, pô, tô de boa, duas cheguei horas. tranquilo, conseguia correr mais. Então aí você pensa em é. evoluir, meu Eu coisa até lembro dez. da história da minha esposa, a gente lá no Rio, né? Ela fez a primeira meia, a gente tava junto, ela fez em 12h15 acompanhando uma amiga e chegou e falou, cara, eu achei muito tranquilo, por mais que tenha, não tenha conseguido fazer peste de duas horas, e você mesmo falou, tá para ir para maratona, né, que ela queria ela fazer no queria ano. queria fazer ainda. a maratona, não, só aumenta um pouco o volume, é. tá tranquilão, acelera um pouco. Fez, e vai. fez lá nas suas 4 horas e tanto também, mas.